I have a dream, that's all I need. make it some and Know what I want. Bom dia! Hoje é 12 segundo dia da viagem, dia 21 de maio. Estamos saindo de Lyon. I'm in Tied a and be If I want it, then I get it. it. Push myself to the play it. just saying, I'm just living for today, Tudo bem? Guatemala. Guatemala? Guatemala, sim. Olha só. Hoje, até hoje, começamos. Sim está gostando de, de andar de bici pelo caminho? Oh, esperamos que sim, começando <risos> hoje começa hoje? ah, parabéns, sí. vão gostar, muito muito sí, <risos> que bom, então um bom caminho para vocês, graças igualmente Saída de Lyon aqui para o caminho de Santiago, eles criaram uma rota alternativa para os ciclistas, muito bem pensado aqui para colaborar aqui com os biciclinos, por razão de ter aumentado muito o fluxo de, de turistas fazendo o caminho de bicicleta. Olha que coisa bacana, gente. Try to live, get it up You got one life to pop Thick big, never small Cause you gotta want it up When you finally get back up You get ready, take it on. Need a hand out I already stand out Starting to advance now Ready to expand now You don't have a chance now Cause we're in demand now Make it by the brand now Feeling in command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 Tomei de superman aqui porque é um, uma forma de secar a toalha em outras roupas também. Ontem a gente fez uma lavação lá na, no albergue e não tem secadora, então aproveitar o sol aí, e dar uma de... Que Deus do livro! Ser um superman. Ah, lá mesmo.